Deixa ele passar, deixa ele passar. Ai meu Deus do céu. Para! Para! What the fuck? Tem uma cabeça! Tem uma cabeça! Que que é isso? Tem um PNG me seguindo? Sai desgraça, quem que é você? Que isso, meu Deus!